O que vocês precisam é de uma boa noite de sono ah, os que voltará amanhã de manhã Vejo vocês às cinco da manhã Boa noite ah, os que esqueceu de cantar para dormirem Essa aqui é uma canção de Linar dos Vikings Bem-vindos, buscadores de emprego Isso mesmo os que está contratando novos vikings para o empolgante campo do satiamento E adivinhem não contratados Relâmpago, relâmpago, relâmpago e trovão Vocês vão ser um viking Vão ser um saqueador Capacetes e botas E cintos e escudos Vocês vão ser um viking Comer, bater, pegar